Tropa, se você está com saudade de Jair Bolsonaro, você não consegue imaginar a saudade que a mídia podre sente do mito. Ora, ele é o único comentário de todos os sites. A única coisa que se fala é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. O Dilma nesse momento, deveria estar com muita vergonha. Ninguém nem lembra dele. O que ele faz, o que ele está fazendo, quais são os projetos do governo Dilma não consegue tomar os sites de notícias, ele não consegue aparecer de nenhuma forma. Ele tá doido, quer viajar o Brasil, fala que quer estrear obras, quer fazer alguma coisa. Só que a mídia só tem olhar para o Bolsonaro, porque as joias, porque as joias, porque as joias. Você sabia que antes do Bolsonaro, todos os presidentes tomavam esses presentes para si? O Dilma levou até espada de ouro para casa dele. Sumiu todo do acervo da presidência quando o Dilma estava lá. E até agora ninguém sabe o paradeiro desses objetos. Mas o Bolsonaro, que recebe presentes, tem que deixar tudo lá, nos cofres do governo. E eu não vejo nenhum problema nisso. Certo? Ah, joias milionárias, não sei o quê. Ah, a própria Michelle sequer sabia dessas joias. E a mídia tenta usar isso, claro, como narrativa. Mas por que isso? Porque eles querem a prisão do Bolsonaro. Eles sabem que se a direita continuar falando, que se a direita continuar sendo oposição, acabou para a esquerda. Não existe esperança. É muito fácil, como eu digo para vocês, tomar uma presidência. Você só precisa ter um amigo certo no TSE e no STF e você bane todo mundo que for da oposição, cala, desmonetiza, destrói a vida, queima a reputação e aí você tem alguém na presidência que você mesmo escolheu. Quando o Dilma foi eleito, quem comemorou foi o Alexandre de Moraes, falando que a democracia venceu, que conseguimos destruir e calar a direita. É o que eu falo para vocês. O roubo não aconteceu nas urnas. Isso foi irrelevante, se comparado ao que acontece desde 2020, a perseguição massiva a bolsonaristas e nossos inquéritos continuam. Cadê o tal do gabinete do ódio? Cadê as provas disso? Mas nossos perfis continuam bloqueados. E não é só o meu. Luciano uh, Hang, cadê toda essa turma do, dos influenciadores? Todos continuam banidos do Twitter. Cadê a Bárbara, te atualizei? Cadê a Paula Marisa? Todos continuam poemindos. Por quê? Porque se nós comentarmos, se a população souber o que está acontecendo, a esquerda acaba. Então a narrativa precisa continuar. Vejam algumas notícias do dia de hoje, né, na UOL. Bolsonaro não é líder da oposição. É um turista nos Estados Unidos, diz o presidente do republicanos. Claro que ele não é líder de oposição. Que o oposição? Que, que é a oposição no Brasil, gente? Qual que é o nosso partido? É o PL? partido do, do, do PL agora é a oposição? É claro que não. Só nós estamos vendo que se não é o Centrão votando na CPMI do dia 8, ela não vai acontecer. Hoje o maior inimigo da esquerda não é a direita, não é um pouco os deputados que foram eleitos a oposição da esquerda é o Centrão, que tá louco que pra tirar o Dilma de lá, já que já tiraram o Bolsonaro eles pensam que tirando o Dilma Alckmin vai imperar por mil anos né, e ser a nova política do Brasil isso que é o Centrão, que é desde o início desde quando eles tiraram a Dilma a intenção era emplacar o Alckmin, claro que eles não conseguiram precisaram no caminho destruir a direita, e talvez estejam conseguindo certo é curto prazo porque eu falo para vocês a direita vai retornar e vai retornar mais forte porque nós estamos agora fazendo oposição de verdade mesmo calado mesmo que a gente não consiga sobreviver nos próximos meses a gente fez tudo o que era possível para mostrar a verdade para vocês então é claro que ele não faz oposição ele nem partido tem foi eleito para cargo nenhum ele tem que ficar mesmo lá nos Estados Unidos onde a segurança dele é maior. Aqui no Brasil ele corre risco de vida o tempo todo. Lá nos Estados Unidos talvez seja um pouco mais difícil alcançá-lo com o Noia do PCC ou Noia do PSOL, ou seja, qual for a história. É muito mais complicado, certo? Então, minha opinião é que ele tem que continuar nos Estados Unidos por questão de segurança física, segurança da sua família. Essa é a realidade. A esquerda sabe lidar com seus oponentes né, matando-os. Sempre foi assim na história, sempre houveram uns paredões e é a única forma que a esquerda encontra de se permanecer no poder, matando toda a sua oposição para que no futuro aconteça igual na China, com Xi Jinping, onde né, ele conseguiu 100% dos votos. Incrível, né? não, não existe oposição na China. Eles não cometem esse erro de permitir que as pessoas sonhem. Não, o cara foi eleito com 100% dos votos dos congressistas, que são os únicos que votam, que são os únicos que podem fazer parte do único partido que existe na China, porque não tem outro partido, dois partidos. Isso é coisa de babaca americano. Não, 32 partidos como no Brasil, tá maluco. Lá você só precisa de um partido e uma pessoa sendo eleita por todo mundo. E aí, claro, o primeiro-ministro, lá, o líder da Câmara, vai ser quem? O oposição? Não, tá maluco. Então é a mesma coisa que o Bolsonaro vai ser oposição aqui. E aí tem mais notícias, né? Pelo menos sete militares atuaram para reaver joias apreendidas em aeroporto. Rígida e casada com o vereador bolsonarista, quem é a procuradora do caso das joias. Ex-chefe do gabinete Bolsonaro é cobrado por omissão após escalada do caso. E aí a principal polícia Federal estuda pedir prisão de bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril tipo What? What? que história é essa cara o cara tá proibido de estar lá nos Estados Unidos por segurança física não ele tem que voltar ele tem que voltar por quê a avaliação é que se continuar no ZUA, fica configurada a evasão do Distrito da Culpa. Culpa do quê? Eles tentaram toda essa história do 8 de janeiro para ver se implacavam a prisão do Bolsonaro. Não colou, certo? Essa história de terroristas que não portam nem sequer um canivete e atacam um no dia que não tem ninguém no Congresso, simplesmente não colou entre a população que não se interessa nisso. Eles tentam empurrar a CPMI do dia 8 para debaixo do tapete para ver se não acontece, enquanto tentam pedir a prisão do Bolsonaro agora por quê? Por causa de joias, velho. Que ele ganhou de presente, certo? Investigadores da Polícia Federal, diz aqui, consideram pedir a prisão do ex-presidente, Bolsonaro, se ele não voltar ao Brasil até abril. A avaliação é que se ele continuar nos Estados Unidos fica configurada evasão do distrito da culpa prevista no artigo 302 do Código do Processo Penal como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada. Investigada no que cara? Qual que é a investigação no momento? Bolsonaro, que está na Flórida desde 30 de dezembro, é algo de apuração do STF por suposto envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O cerco se fechou contra o ex-presidente depois que veio à tona o caso das joias. Olha o nível que chega a narrativa desses esquerdistas. Chamem o de corrupto, qualquer coisa. Ah, não. Ele é corrupto. Por quê? Porque ele recebeu uma joia de presente. What? Vocês são retardados, né? O governo Bolsonaro tentou receber de maneira ilegal um colar, um relógio e um par de brincos. Avaliados em 16,5 milhões que foram presentes. Ah, não, mano. Ah, não. Como é que o cara vai receber ilegalmente algo que foi presente, velho? Ah, não. Não dá. Não dá. Não dá. O nível de ginástica mental desses esquerdistas é, é algo que explode nossa consciência. Retidas na alfândega do aeroporto de Guarulhos, as peças de diamante foram alvos de oito tentativas para serem recuperadas por parte do então governo. Lógico, por que não? Né? O segundo pacote de joias trazido da Arábia Saudita ao então Brasil teria sido entregue pessoalmente a Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O um estojo continha um par de abotoaduras, desculpa, uma caneta e um masbarra. Terço islâmico. Caralho! É. Nossa, presente, ele é criminoso, ele recebe presentes, enquanto Dilma sumiu com a espada de ouro, não é mesmo? E todos os mais de 500 presentes que ele recebeu, a mídia podre não tem um lá para isso. Mas por quê? Porque não, a mídia podre precisa do Bolsonaro, precisa usar ele, cara, Tá? Depois de ter afirmado que não pediu nem recebeu presentes e negar ter cometido ilegalidade, Bolsonaro admitiu que recebeu um pacote de presentes enviados pelo regime saudita e decidiu ficar com eles em seu acervo pessoal. Seu advogado de se tratar de uma ação legal, pois envolve bens de caráter personalíssimo. Claro, são presentes novamente. A tentativa desesperada, cara, de prenderem ele. Fonte, com acesso às investigações, disse a coluna que existem duas escadas para chegar a Bolsonaro. No caso de 8 de janeiro, o caminho deve ser mais lento, porque as provas ainda não chegaram à cadeia de comando do antigo governo. A exceção é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso. O caso da Joia seria uma escada rolante, com provas já encostadas em Bolsonaro. Segundo essa fonte, agora só é preciso aguardar coragem por parte do sistema de justiça, polícia, ministério público e judiciário. Porque o flagrante está dado. Diante do cenário, a avaliação de investigadores é que apenas a eventual condenação do presidente pelo TSE, o que resultaria na inelegibilidade dele, seria vantajosa, perto do potencial de estrago que duas investigações criminais têm. Então vai lá, tenta empreender o Bolsonaro, Eu só quero ver isso acontecer, certo? para ver como é que vai ser. Meu Deus do céu, quão são ridículos, certo? Bom... Se vocês desejam apoiar o nosso canal, certo? Nós temos a nossa oitava rifa, onde você pode participar e concorrer a mil reais no Pix, certo? Também temos o nosso Apoia-se aqui que não está carregando, mas todo mundo que participa do Apoia-se, eu vou convidar para o nosso grupo VIP de WhatsApp, onde vocês podem conversar comigo, certo? E quero saber a opinião de vocês. Né? Vai chegar no e-mail de vocês aí para quem estiver apoiando. E até a próxima. Tchau, tchau.